Oi, eu sou o Cup e já me disseram que eu não pareço ser não-binário, pois hoje a gente vai parecer, aqui. Mas para isso eu vou ter que me livrar de uma coisa. Agora sim, calma, eu vou explicar. Sendo uma pessoa não-binária, estando muito na internet, às vezes eu vejo pessoas falando comigo que eu não pareço ser não-binário. Que eu me assusturizo demais de coisas femininas, que eu uso cabelo longo, unhas compridas e que eu deveria virar mulher logo, parar com essa besteira de ser não binário. Então hoje eu vou estar de fato fazendo uma maquiagem não binária gênero fluide enquanto a gente fala um pouco sobre todo este caos. Sim, o título do vídeo é um clickbait, mas é o assunto de fato do vídeo, então fica aqui que você vai achar interessante. Primeiro deixa eu explicar o que é essa maquiagem... Ui! Já tô derramando coisa. Primeiro, deixa eu explicar o que, que é essa maquiagem que eu vou estar fazendo aqui hoje, por que, que eu tô fazendo isso aqui. A mídia... Ui, na verdade, eu tenho que... Tenho que corrigir isso aqui primeiro. A nossa querida, grande mídia se acostumou muito a pegar um tipo de foto muito específica quando vai fazer coisas relacionando pessoas trans, transgênero, transexuais, não binárias, que você provavelmente já viu que é uma foto que tá um cara e que metade dele tá de homem e que metade dele está de mulher. Você provavelmente já viu essa foto, as pessoas usam muito, principalmente essa foto aqui. E assim, eu imagino que as pessoas cis, que as pessoas que não são trans, devem imaginar que isso é uma ótima representação de uma pessoa que fez a transição, que estava como homem em um momento e que depois estava mulher. Passou por essa transformação, mas essa foto não é sobre isso. Você conhece o que é drag? Drag é uma arte em que, geralmente, homens gays, mas realmente, drag qualquer pessoa pode fazer drag, mas é muito popular na comunidade LGBT por homens gays fazerem, em que você cria uma persona, que pode ser qualquer coisa, mas drag queens são personas femininas. E aquela persona é tipo... é uma personagem, sabe? É tipo... Tá, às vezes é um ego da própria pessoa, é uma versão dela, ou é uma pessoa completamente diferente. A drag de cada pessoa significa coisas diferentes pra cada pessoa. O ponto é, é uma personagem. E aquele tipo de foto é uma coisa que as pessoas chamam de half-drag. Nossa, gente, peraí, peraí, peraí, que agora eu tô fazendo contorno. E eu geralmente uso barba, né? Então eu não sei se eu sei fazer contorno sem barba. Vamos ver. Half Drag é um formato de montação em que a pessoa se monta com sua drag apenas pela metade do rosto, ou pela metade do corpo inteiro. Então, por algum motivo, aquela foto, ou esse tipo de foto, se popularizou tanto, e as pessoas estão usando ha half drag como se fosse uma representação de pessoas trans, mas não faz sentido nenhum. E é mais ou menos isso que eu vou estar tá fazendo aqui agora, gente. Olha, Eu já comecei a fazer meu contorno, eu não sou drag, então eu não vou exatamente fazer drag aqui desse lado, mas eu vou tentar fazer com que essa metade do meu rosto seja uma coisa estereotipicamente feminina uma coisa que vai agradar a Damaris Alves e esse aqui vai ser o menininho, sabe? A menina feminina o menino masculino. Vamos ver no que é que sai aqui. Já tô fazendo a preparação da pele. Eu acho que eu não vou fazer quase nada de pele aqui no final das contas eu não tô acostumado a fazer contorno aqui embaixo porque eu tenho barba Rapidamente sobre o que eu fiz, eu já preparei minha pele aqui enquanto eu tava falando. Eu já havia feito minha skincare fiz um pouco de correção de cor na área da barba e também nas minhas olheiras. Agora sim, como eu falei no início... Por enquanto, de pele, vai ser isso aqui. Muitas pessoas falam pra mim, ou pra outras pessoas trans, não binárias, ou de gênero fluido, que a gente não parece não binário. Que a gente não tá parecendo trans. Quando talvez a gente seja uma pessoa que goste muito de elementos associados a um gênero. No meu caso, por eu ter o cabelo longo, unhas pintadas, ou algumas coisas assim, algumas pessoas acham que eu tô no processo de me descobrir uma mulher trans e que eu deveria parar de dizer que eu sou não-binário. Ou as pessoas questionam a minha não-binariedade nos momentos em que eu não me expresso de forma completamente andrógina. Nossa, meu Deus, aqui eu tô só Agora, muitas pessoas realmente devem ter essa impressão sobre pessoas não-binárias, de que ser não-binário significa você ser andrógeno. Sei lá, uma coisa meio David Bowie. Afinal, então, por que, que é tão estranho esperar que uma pessoa não-binária seja andrógena? Ser uma pessoa não-binária é não se identificar nem como homem nem como mulher. Mas a forma com que você constrói a sua identidade, e também a forma com que você se expressa ao mundo, é sobre você. Muitas pessoas criam a expectativa de que você fugir do binário significa, de alguma forma, você ser uma grande mescla do masculino e do feminino, quando na real não é sobre isso. Nunca foi. É o que eu acho que as pessoas querem que você dê uma aparência simultaneamente de masculinidade e feminilidade muito forte. E que se você não é exatamente assim, por que, que você se diz não binário no final das contas? E afinal de contas, então, como é que eu faço pra ter uma aparência não binária, sabe? Tipo, algumas pessoas percebem que, pelo fato de eu ter cabelo longo, pintado de rosa, unha, que eu sou feminino demais. Mas o fato de eu ter barba também é um elemento que é masculino demais. Então, eu tenho que tirar a barba pra ser mais mulher? Mas aí eu tenho que parar de usar maquiagem pra não ser tão mulher assim, porque senão eu tô sendo mulher e não não-binário. No final de contas, isso acaba sendo novamente a sociedade tentando encaixar a gente em uma outra caixa, o que é completamente irônico, porque a gente se entende como algo fora da caixinha de ou homem ou mulher, aí a sociedade quer. Então, se você vai ser não-binário, então você tem que ser desse jeito aqui. Se encaixe nesses padrões de androgenidade ou nessas expectativas, ainda são baseadas na binariedade. Ah, tá muito fraco esse rosa. Só, só tá uma sombrinha, uma coisinha assim, ó. Vamos de neon. Eu vou tentar uma coisa neon aqui, porque eu quero rosa. Quero que a Damares chore de alegria. <risos> <risos> eu vou tentar usar algo que eu não tive muita boa experiência ainda. Essa paleta da Pink 21 Cosmetics tem um brilho aqui que, às vezes, quando eu coloco, ele descola tudo. Vou arriscar, porque ele é uma cor bonita, mas ele descola tudo. Ó, oh. colou. <risos> Só porque eu disse que descola tudo, eu acho... Para! Para, para, para! Deixa eu tirar esse pó todo. Eu falando, ai, eu não sou drag, não vou fazer maquiagem drag. Cut Crease com glitter. Na verdade, tô pensando em passar uma coisinha dourada no olho d'água. Será que fica bom? Acho que eu vou passar uma sombrinha na sobrancelha só pra essa aqui parecer mais feita. Putz, Grela. Já passo com uma chilapada. Eu queria aqueles gels pra deixar ela na posição que tu quer. Então, é aquela coisa, né, gente? Se você clicou nesse vídeo esperando que existe alguma fórmula pra você seguir, pra você parecer não binário. Deixa eu te dizer é isso mesmo, viu? Não tem. Não existe uma fórmula de ser não-binário. Quando as pessoas elas se identificam com uma não-binariedade, ou com quaisquer que seja aquela identidade de gênero, é sobre quem ela é, sobre como ela se vê nesse universo, que é cheio de possibilidades. Então, é sempre sobre ela. A gente usa esses termos para a gente poder se ajudar a entender um aos outros. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas a gênero agem da mesma forma, que pessoas de gênero fluido precisam fluir da mesma forma. Não existe nenhum tipo de regra assim, e não é pra existir. É completamente contraditório esperar que toda pessoa não binária aja da mesma forma. Porque no final das contas a gente tá falando sobre a liberdade de sermos quem nós realmente somos. Olhar para nós mesmos, dentro do nosso corpo. Não deixar com que as expectativas de gênero ditem quem nós devemos ser. Como devemos agir, do que devemos gostar. Não existe estética não binária. Não existe estética gênero fluido. Então não espere isso de si e não espere isso das outras pessoas. Deixa eu dar uma acelerada aqui para eu finalizar. Vou colocar cílios e terminar minha montação e já volto. Ai ai, LGBT é uma palhaçada, viu? Ó <risos> o meu costume de pegar o cabelo daqui. Então, agora estou não binário o suficiente pra você, criatura? Estou mesclando os dois gêneros o suficiente? Você consegue perceber, olha, feminina, masculino. Masculino! Masculino! Não, isso aqui tá, ainda tá mais pra drag, ainda mais com esse cabelo rosa. Eu falei que eu não ia fazer half drag, mas é meio difícil não parecer drag com um desses, assim, rosa. Mas eu tô meio com uma drag meio low effort, né? Aquela que só faz o suficiente, só faz o básico pra dizer que é drag. Porque não tem muita personalidade aqui, não. E aqui, ó, o homem de trabalhos, de cabelo azul. <risos> não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Mas já fica aqui, ó. Não só isso aqui, uma maquiagem assim, não representa bem pessoas trans de forma geral, porque ser trans não é passar disso pra isso ou disto pra isso. E na real, no fundo, eu acho que a maioria das pessoas que fala esse tipo de coisa pra pessoas não binárias, que é, você não tá não binário o suficiente, nem sabe realmente o que, que elas esperam. Não tem essa. Pessoas não binárias são livres para se identificarem e expressarem da forma com que mais faz sentido para elas, seja assim, seja assim, independente do cabelo, da roupa que eu usasse. Não é sobre isso, gente. Para mim, ser uma pessoa sem gênero, ser uma pessoa não binária, significa poder construir a minha identidade sem nenhuma outra imposição. Então você esperar que eu seja não binário dentro da sua cabeça tá completamente contra isso. O cabelo que eu uso, as roupas que eu uso, o que eu gosto de colocar na cara, maquiagem, maquiagem ou não, nas unhas, etc. Tudo é um resultado da minha história, da pessoa que eu sou, das coisas que eu gosto e que não depende, para mim, não depende de expectativas de gênero. Eu me sinto livre para construir a minha expressividade da forma que eu bem entender. E é aquilo que eu disse, né? Se por acaso eu parecer andrógeno para alguém, eu não tô tentando ser andrógeno. Eu só tô tentando ser eu mesma. Eu só tô tentando ser cup. Pois, então, é isso. Toda essa maquiagem aqui foi só um pretexto pra poder falar um pouco sobre isso. E também me experimentar aqui, né, porque eu tô... Me divertindo muito com maquiagem e é legal se desafiar a fazer essas coisas. Espero que você tenha aprendido algo novo com este vídeo. Quero, por favor, que você vá lá no meu Instagram, conheça o meu Instagram, sou arroba apenas em todas as redes sociais e também conheça o meu podcast com Briana Nasca da Bel Grandão que se chama Garotras. Você pode ouvir no Spotify, aqui no YouTube e no seu serviço de streaming favorito. Eu me diverti muito fazendo essa maquiagem aqui. Espero que você também tenha gostado desse vídeo. Beijos e até a próxima. E são discursos completamente transfóbicos Quando a gente vê os fundamentos das pessoas Dizer sobre por que pessoas trans não podem entrar no banheiro Sim. Ah, isso vai dar brecha Pra homem colocar peruca e entrar no banheiro E fazer coisas, gente Homem que quer violentar, homem que quer agredir Ele não precisa de fazer isso Ele tá fazendo isso no transporte público Ele tá fazendo uhum. isso com os ah. familiares Tá fazendo com os sobrinhos, tá fazendo nas escolas Tá fazendo em todo o lugar todo o Querer culpar Pessoas trans pelo comportamento Violento abusivo de homens e gêneros não tem lógica